rica em gorduras mono e poli, insaturadas, fibras, vitaminas, minerais e fitonutrientes. Estudos indicam que indivíduos que comem nozes regulares têm o risco reduzido de doença cardiovascular e diabetes. Em 84 mil mulheres do Estudo de Saúde das Enfermeiras, Nurse Health Study, consumo de nozes é inversamente associado ao risco de desenvolver DM tipo 2, após ajustar para múltiplas variáveis que podem confundir, né? incluindo peso corporal e gestão de componentes dietéticos, ou seja, eles cortam todos os fatores de confusão e é, mostram que o consumo de 30 gramas de nozes 5 vezes por semana reduzem 25% as chances de desenvolver diabetes por tipo 2 comparado a mulheres que nunca consomem. A maioria dos estudos mostra que o aumento do consumo de gordura trans e saturada prejudica a sensibilidade insulínica e ao mesmo tempo aumentando o consumo de mufas e pufas, ou seja gorduras mono e poli insaturadas, melhora a sensibilidade insulínica. Aí, o, o, que, o, o que o estudo está mostrando, é que a nível epidemiológico, por exemplo, se nós estamos comparando diabetes em duas pessoas, a gente bota as duas para consumir mais nozes, mas eu fumo, fumo e a outra pessoa bebe, eu durmo tarde e a outra pessoa cedo, é, não tem como comparar. Você não vai comparar laranja com laranja, mas sim banana com laranja. Ou seja, a gente tem que Cortar essas variáveis que podem causar confusão. E agora, quase finalizando, jejum protege contra a diabetes. Eu acho que todo mundo vai pular na cadeira ainda. Altas concentrações de glicemia levam a desequilíbrios na capacidade de antioxidantes dentro da célula, resultando em dano para o estresse oxidativo. Uma consequência comum de prejuízo à autofagia é o acúmulo de organelas disfuncionais como mitocôndrias dentro da célula. A mitocôndria é a uma organela, ou seja, um compartimento que produz energia. A mitocôndria é o local primário da produção de espécies reativas do oxigênio, ou seja, radicais livres, em termos mais livres. E o um desequilíbrio em radicais livres relativo à ação citoprotetora, ou seja, protetora da célula, da autofagia, que é o que o jejum faz, ou seja, ele... quando você jejua, você a autofagia, auto-comer, do latim, do grego. E leva a um acúmulo de radicais livres. mal funcionamento mitocondrial é associado a altos níveis de radicais livres e tem sido propostos como um dos mecanismos que contribuem à resistência insulínica. Insulina e moléculas intracelulares, tais como a alvo mamífero da rapamicina, a mTOR, como é chamada, e muitos fisiculturistas conhecem essa proteína, que controla crescimento, né? É. São conhecidos inibidores da autofagia, ou seja, quando a gente come muita caloria, proteína, etc., a gente estimula a produção de insulina e supra regula como a gente chama, faz essa proteína chamada entor funcionar demais. Então elas acabam inibindo o que? O mecanismo de jejum, o mecanismo de autofagia, que é um mecanismo de limpeza a nível celular. Ele está desintoxicando. Né? Enquanto o glucagon, que é o hormônio contrarregulador da insulina, ou seja, quando a gente come, a insulina sobe e o glucagon desce. Quando a gente está em jejum, ou seja, depois de algumas horas da refeição, o glucagon sobe e a insulina desce. Geralmente, né, quando você não tem resistência insulínica, tá obeso, diabético, por aí vai. O glucagon induz a autofagia. Né? Na presença de resistência insulínica. A autofagia é aumentada e prega um papel importante em eliminar proteínas e organelas senescentes, envelhecidas e danificadas em células beta, ou seja, as células beta do pâncreas, são as células que produzem insulina, assim protegendo essas células da morte e o animal desenvolver a diabetes. Lipotoxicidade, que é o que ocorre quando a gente consome uma dieta rica em gordura, pode pregar um papel importante quando ratos são alimentados com dietas hiperlipídicas, né, por alterar a expressão de genes, entre outros fatores. Então, o que as pessoas não entendem é que quando a gente come muita gordura, tem muita gordura no sangue, isso causa o chamado lipotoxicidade e é um fator de resistência insulínica. Então, as pessoas associam açúcar com diabetes e nunca é, gordura com diabetes. Mas, pelo que a ciência tem mostrado, gordura também é um problema. Mas açúcar refinado sempre vai ser um problema, farinha refinada sempre vai ser um problema também. A fibra é extremamente importante aí essa pesquisa mostrando que aí como essa pesquisa do longo mostrou uma dieta que imita jejum promove regeneração das células pancreáticas que produzem insulina para reverter diabetes como eles mostram aqui nesse gráfico né seres humanos e ratos já diabéticos com alta glicemia alta insulinemia e na verdade sendo expostos a uma dieta é, que imita jejum mudando certos mecanismos é, intracelulares e, e genes e causando uma geração uma nova geração de da, da, da produção de células beta-pancreáticas e a produção de insulina novamente ou seja normalizando a glicemia na né? regeneração de células beta-pancreáticas e é, é secreção normal de insulina é por incrível que pareça eles estão sugerindo realmente que jejum até mesmo pode reverter diabetes tipo 1 no caso modelos é, não humanos até agora mas ainda assim é um é, um, é algo nunca visto na literatura né? mas dieta limita jejum induz a o desenvolvimento é, a expressão gênica de um gene que é desenvolvido e por, finalizando, dieta crua previne os eixos. Os compostos dietéticos da glicação são associados à inflamação crônica e as consequências patofisiológicas de doenças como a diabetes. Eles colocaram seis voluntários para consumir uma dieta crua sem AIDS. Né? Uma dieta crua baseada em frutos vegetais, etc. Quando a gente não cozinha, os AIDS são praticamente inexistentes. Por dois dias apenas, dois dias. Dentro desses dois dias, a quantidade de Pyrrulin seria um, um tipo dessas substâncias chamadas suproducto de aplicação avançada na saliva de uma quantidade de 1.7 nanograma por mililitro se tornou indetectável e de glicosal um tipo de glicosal caiu pela metade que também é um outro tipo de aids em apenas dois dias de uma dieta crua. então isso mostra que essas toxinas que são é, que auxiliam a promoção da diabetes como a dieta crua praticamente some rapidamente do organismo, então por que a gente não está dando mais frutas e vegetais para diabéticos e até mesmo para prevenir diabetes, sendo que a própria Associação Americana de Diabetes recomenda o consumo de frutas e várias pesquisas como vocês vão ver ao longo do canal, que já foram publicadas aqui no canal, né, que já foram vídeos publicados mostrando essas pesquisas aqui no canal, vídeos que virão ainda mostrando que, na verdade, a forma de prevenir diabetes e outras complicações não é removendo o fruto da dieta das pessoas. A gente sabe que é um alimento extremamente nutritivo, um alimento que evoluiu conosco durante milhões de anos de existência. Então, o jeito de prevenir as doenças, auxiliar o mundo como um todo e a saúde de todas as pessoas do planeta, é investir numa fruticultura e na educação nutricional sobre a importância do consumo de uma dieta crua e de frutos e vegetais às massas. Então gostou do vídeo? Compartilha, de um like, poste seus comentários aqui embaixo. Se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado nos cursos retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros aqui no espaço de Saúde frugal todo janeiro e julho. Além disso, temos muita, mas muita informação gratuita em site, blog, YouTube, um e-book gratuito lá no site para você baixar. Além disso eu presto atendimento nutricional ao longo do ano, aonde eu estiver do Brasil. Tem também o curso culinário online Vegan Fitness 2 e muita, mas muita fruta e vegetal. Pelo bem da sua saúde, do planeta, dos animais e das pessoas que já sofrem de diabetes ou que estão tentando prevenir a doença. Muita, mas muita saúde frugal e até a próxima!